Essa é uma atividade motivada pela revista Perseu, História, Memória e Política, e esse, esse volume né, traz o dossiê Revolução e Cultura. Além do, da coletânea de artigos que está disponível na revista, uma das suas partes também é, são os cadernos de documentos e os cadernos de fotos. E para conversarmos um pouco a respeito dessa temática que hoje, também está sendo muito debatida, nós trouxemos e contamos com a contribuição da IOLI e do Marco Piva. Né? A Ioli é atualmente conselheira aqui do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e foi responsável pela área internacional durante oito anos no Partido dos Trabalhadores. tem Uma das nossas referências no debate a respeito da política internacional do PT. Marco Piva defendeu recentemente, né, agora em 2016, a sua dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, cujo título foi A Revolução Sandinista e a Política Internacional do Partido dos Trabalhadores para a América Latina na década de 1980. Além disso, escreveu também dois livros, né, Nicarágua, Um Povo e Sua História, publicado pela Edições Paulinas, e Fazendo Amor na Nicarágua, pela editora Vozes. Além dessas contribuições, ele, nós também trazemos no nosso caderno dois artigos que, for, que estão presentes no caderno de documentos sobre a Revolução Nicaraguense. Esses artigos, esses documentos, eles foram extraídos do Boletim Nacional. E que também está disponível em breve para consulta, né, que estão sendo digitalizados na nossa base de dados. Então, você que nos assiste, em breve também terá mais esse instrumento, mas essa fonte de pesquisa e informação, que são os jornais do Boletim nacional que estarão digitalizados. Além do, do boletim nacional, na nossa revista também trazemos é, documentos de outros órgãos de circulação nacional do partido. Então já fica o nosso convite para entrar e conhecer um pouco mais também desse material. Especificamente com relação ao tema dos nossos, do nosso caderno de documentos, o primeiro artigo que, do Marco Piva que encontra, é um, um artigo que ele elaborou a respeito da sua experiência na Nicarágua entre 1981 e 1985, um dos períodos mais desafiadores né, da, da Revolução Sandinista. Ele foi publicado no, no Boletim Nacional é, no número 16. Vocês podem, no número 15, desculpa, vocês podem consultar um relato especial para o Boletim Nacional do nosso companheiro Marco Piva que à época acabava de voltar da Nicarágua. Então esse é o jornal em que está disponível esse artigo. O outro também do Boletim Nacional, esse um artigo que foi é, um documento também que foi publicado e que nós reproduzimos nessa edição. A Nicarágua, uma revolução derrotada? que faz parte do exemplar de número 50 do Boletim Nacional, né? E olhe, Marco, obrigado por estarem conosco. É um prazer recebê-los, né, para essa conversa a respeito de um tema tão importante. Vamos conversar com o Marco. Vamos começar com o Marco. Marco, você foi representante do Partido dos Trabalhadores junto à Frente Sandinista. Em sua dissertação de mestrado, você relatou a sua experiência individual, né? você disse que ela fazia parte de uma política de solidariedade desenvolvida pelo PT. Tendo em vista essa informação e também o um relato feito no Boletim Nacional em 1990, como nós mostramos aqui, nós gostaríamos de ouvir você também sobre como se constituiu e foi pensada a política de solidariedade internacional dentro do PT nos anos de 1980. Quais são os sujeitos, quais são as ações que foram propostas, qual foi esse envolvimento, qual foi, quais foram os recursos destinados? Em primeiro lugar, a fundação do PT coincidiu com a eclosão dos movimentos revolucionários na América Central. E isso trouxe para dentro do PT uma discussão muito importante, porque na mesma época havia é, já o movimento Solidarnosc na Polônia, que também questionava a hegemonia da União Soviética diante dos seus países satélites, digamos assim. Então, dentro do PT, até talvez pela sua territorialidade, estamos na América Latina, a, digamos que a, a, a vertente latino-americanista acabou prevalecendo por conta de que havia de fato, alguns pontos coincidentes com a própria criação do PT. Por exemplo, na Nicarágua, especificamente, a frente salinista trazia é, no seu programa de governo é, alguns aspectos é, diferenciados daqueles movimentos revolucionários tradicionais. Então, por exemplo, a própria é, a existência da economia mista, ou seja, o funcionamento de uma economia estatal com uma economia privada, a questão da democracia, no sentido da possibilidade de existência de mais partidos políticos e com eleições periódicas, é, além de uma série de questões é, que, de certa forma, rompiam é, com a, a visão tradicional de uma revolução mais dura. Sem falar numa coisa muito importante, que para nós, particularmente no Brasil, tinha um significado especial, que foi a participação dos cristãos no processo revolucionário, inclusive na luta armada. Alguns comandantes da Frente Sandinista eram católicos, inclusive padres. E isto, de certa forma, colocou a teologia da libertação naquele momento como um elemento bastante importante para os países latino-americanos. Então, respondendo um pouco mais objetivamente a sua pergunta, eu acredito que a feliz coincidência da criação do PT com o surgimento desses movimentos revolucionários na América Central, proporcionaram uma vocação latino-americanista para o PT. Bom, e nossos desfechos, né? E olhe, dentro dessa temática, né, sobre essas experiências revolucionárias com as quais o PT tem mantido contato, o relacionamento com Cuba tem se destacado, né, tem sido uma temática constante, em nossos debates, né? e hoje ocupa uma parte significativa do nosso caderno de documento. Nesse sentido, como que você vê atualmente esta relação? Bom, Isabel, antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar aqui e também cumprimentá-los pela iniciativa de publicar é, a revista com este tema, neste ano que se completam 100 anos da Revolução Sim. Russa, e que é, o tema da Revolução, seus aspectos culturais, é, foi de fato um tema bastante importante, bastante debatido eu acho que mais que nunca nós temos que recuperar essas experiências históricas e refletir sobre elas. pegando um gancho aqui com o que disse o Marco. É... O PT foi fundado em 1980, portanto, trata-se de uma geração profundamente influenciada pela Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Aliás, esses movimentos todos da América Latina tinham uma grande inspiração naquilo que havia se passado naquela pequena ilha é, e com aqueles é, heróicos lutadores que haviam não só derrotado uma ditadura, mas resistido co, é, contra os interesses, contra os ataques, inclusive ataques militares da maior potência imperialista do mundo, os Estados Unidos. Então, aquele era um exemplo que contagiava e que fazia todo mundo achar que lutar e vencer era possível. Então, quando o PT surge em 80, ele já surge com esse sentimento de solidariedade, de admiração por Cuba. E vale lembrar, inclusive, que alguns dos, dos seus principais uh, integrantes, não dos principais, mas alguns dos seus importantes integrantes, já tinham uma relação anterior, porque haviam lutado contra a ditadura militar no Brasil e Cuba havia sido um ponto de apoio, né? os exilados, aquele para aqueles que tiveram que fugir do país por conta da perseguição da ditadura. Então, é, eu diria que a admiração, o respeito e uh, o apoio ao processo cubano está ali, como embrião na fundação do PT e é muito interessante verificar que uh, o PT completou 37 anos o Brasil mudou muito de lá para cá Cuba passou por transformações de lá para cá mas eu posso falar tranquilamente que esta relação esta admiração essa amizade esse apoio mútuo nunca nunca sofreram abalos é, o, a revista traz uh, várias as várias resoluções seguidas as resoluções em que o partido se pronunciava, por exemplo, contra o bloqueio econômico, e se você pegar as últimas resoluções, é, isso permanece lá. Uh, é muito comum o PT uh, enviar, agora menos, mas durante um, um determinado período, lembrando que o Brasil reata relações diplomáticas com Cuba em 86, o PT começa a enviar expedições a Cuba, dizer, expedições turísticas, de turismo político a Cuba, para manifestar solidariedade. O PT participa também de todos os encontros internacionais de solidariedade a Cuba, seja os que são feitos lá, seja, seja as iniciativas aqui. Então, nós podemos dizer que há uma consistência nessa relação. É, o, que, o que é causa e consequência de uma relação de amizade que se estabeleceu entre as duas grandes lideranças desse processo, o Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio Fidel Castro. O, a, a revista também, eu digo porque quem quiser conhecer, a revista traz é, uma... Um, uma, um testemunho disso, que é a troca, de, uh, a troca de correspondência entre eles, muito amistosa, tocando em temas políticos difíceis, mas eu e, e com isso eu concluo, para não me alongar, mas para responder sua pergunta sobre o, claro, que verdade, uh, o, o momento atual, é dizer, além de poder dizer que essa relação nunca sofreu abalo, além de, depois a gente pode falar sobre isso, dos dois atuarem conjuntamente no Foro de São Paulo, né, e a gente pode até conversar sobre isso depois, mas aqui me chamou muito a atenção quando eu li esse, essa carta do Lula ao Fidel, de 94, em que ele dizia assim, hoje, hoje como partido de oposição, ele estava falando do PT, hoje como partido de oposição, amanhã como partido de governo, o PT envidará todos os esforços para a plena reintegração de Cuba à comunidade americana e para que seu povo possa seguir o caminho do progresso econômico, social e político sem qualquer tipo de constrangimento exterior. Se a gente pegar as ações do governo brasileiro, quando nós de fato éramos governo, a gente pode verificar, seja o Porto de Mariel, seja os esforços é, para construir a Celac, seja os esforços para que Cuba fosse reintegrado a, a Arroiar. Ou seja, a gente é muito interessante verificar que, anos depois, de alguma maneira, aquela promessa feita numa carta pessoal foi efetivamente cumprida. Então, eu acho que esse, esse é um testemunho de quanto essa relação é, de irmandade permanece ativa e potente. E uma relação também de reciprocidade, né, Iole, nesse sentido. É bom lembrar que eles também nos apoiam. Estamos agora nós vivendo momentos difíceis e a solidariedade dele a nós, o nosso processo, tem sido irrestrita. Você poderia é comentar um pouco a respeito? Ah, é, em todos os fóruns que Cuba participa e todas aquelas todas aquelas um, iniciativas internacionais que nós temos promovido para denunciar o golpe, para denunciar o que este governo, atual governo está fazendo, Cuba sempre manifesta é, ativamente a sua posição, né, sua posição absolutamente crítica ao que o governo do país tem desse governo ilegítimo, golpista, está realizando e o seu apoio à, à legítima presidente eleita e agora também ao nosso companheiro Lula, que, como todos sabem, está sofrendo um processo absurdo uh, que tem como objetivo, evidentemente, impedir que ele possa voltar a ser candidato e vencer as eleições e governar o país. Sim, uma relação de longa data com seus com suas conquistas, com seus desafios também nesses né? laços que vão sendo reforçados. Essa é uma questão de DNA. Os revolucionários têm um DNA. Então, essa questão da solidariedade, ela nasce e morre de mãos dadas. Ou seja, é, a gente, quando fala de revoluções, é impossível não falar de solidariedade. E é nesse sentido, retomando o assunto das relações do PT com a Nicarágua, é que é importante verificar que mesmo é, é, sendo é, a Frente Sandinista ainda um, um, uma, um partido assim distante da gente e a gente um partido muito novo, é, é como se essa irmandade já tivesse sido é, construída a longa data. Eu digo isso porque nunca houve da parte nem da Frente Sandinista nem da parte do PT é, nenhum tipo de restrição de convivência, de diálogo político e, mais ainda, o PT foi o partido que organizou uma Brigada Médica de Solidariedade à Nicarágua. Isso, inclusive, está nos documentos, nas memórias do partido, na própria dissertação que eu fiz, que foi constituída em 1984, foi enviada para a Nicarágua, porque a Nicarágua já passava por um processo de uma forte agressão imperialista dos Estados Unidos, naquela época, é, na administração Reagan. E é, a necessidade de apoio, é, do ponto de vista de mão de obra especializada, era muito grande, especialmente na área da saúde. Então, o PT, já naquela época, como medida concreta, é, enviou por um período de dois anos, médicos e enfermeiros para trabalhar nos lugares mais remotos da Nicarágua, nos lugares inclusive perigosos, onde se corria risco de vida, para que pudesse ajudar de uma forma muito efetiva o povo da Nicarágua. Isso sem falar das brigadas de colheita do café e de algodão, que também foram organizadas aí não somente com o PT, mas por vários movimentos sociais e outros partidos de esquerda, que também demonstravam na prática é essa solidariedade. Então, eu acredito que, quando isso se institui, é difícil você quebrar é, esse sentimento tão forte que vigora entre os revolucionários. E essa solidariedade, que tem, os, tem as suas raízes aqui, né, nacionalmente, ela tem onde ela está nesse território, mas ela também traz esse desdobramento. Internacional. Quando a gente pensa nessa solidariedade nos diversos momentos, estamos identificando uma solidariedade política, no sentido da construção, mas também uma solidariedade que se desdobre em ações no país. Né? E nesses momentos de crise, na avaliação sua e da Iole, o que, que essa solidariedade tem significado? Quais impactos que ela traz para dentro do, do, da nação, dessa construção? A solidariedade é, é um elemento da ação política, Sim. que deve estar, inclusive, e sempre é, nas questões programáticas do PT e de outros partidos de esquerda. E é nessa direção que eu acredito que na América Latina, eu acho que a Ioli pode falar melhor sobre isso, embora eu tenha participado do início da construção do Fórum de São Paulo, é, é, é exatamente essa instância que aglutina os partidos de esquerda, é, é, é a representação máxima desse diálogo e dessa solidariedade ativa. Né? É, não, não resta dúvida que é, o Fórum de São Paulo, que é tão combatido, e tão combatido e tão desconhecido, né? porque se fala do Fórum de São Paulo como se também fosse uma grande instância clandestina. Na verdade, é uma instância de um diálogo político, de ação política, que traz muito resultado. Por quê? Porque o que nós precisamos hoje, se trouxemos para a nossa realidade atual, é exatamente pensar e repensar a América Latina permanentemente. E, e a gente não consegue fazer isso olhando para o próprio umbigo. Então, a troca de experiências, a solidariedade, é, a maneira como nós encaramos os desafios, as limitações de ser governo, elas perpassam uma discussão permanente. E nesse sentido, que é, eu acredito que o Fórum de São Paulo, entre outras iniciativas, é aquele que melhor representa esse sentimento. Sim, nós vamos conversar dele também, né, Ioli? É, você quer completar, olha Não, eu, eu só... Eu acho que o Piva falou muito bem. É, só citar até exemplos concretos do que ele disse, né? Em momentos... É, um, com relação à Venezuela. Sabem que a Venezuela também está tá, é, resistindo bravamente a um, um, um cerco grande, um cerco é, da direita, do imperialismo. E ela tem resistido muito por conta da politização do seu processo interno, mas também muito por conta dessa solidariedade internacional. E nós, ao mesmo tempo, também podemos dizer que, é, infelizmente, isso não foi suficiente para impedir o golpe, mas que a denúncia do golpe no exterior, furando inclusive o bloqueio das grandes cadeias de televisão, que tratava o impeachment como se fosse um processo normal, natural, democrático. Jurídico nós, furamos, é. jurídico. nós furamos. este bloqueio internacionalmente, graças à solidariedade na América Latina e aí também em outras regiões do mundo, da solidariedade internacional, que uh, que começou a publicar e divulgar lá fora a versão, as nossas versões, e isso possibilitou que pelo menos a imprensa internacional se interessasse, se interessasse por contar esta outra narrativa. Então, são exemplos concretos de como essa solidariedade é fundamental. E em tempos de revolução, né, já que é o assunto... Em tempos de revolução, mais ainda. Né, assim, os processos revolucionários, nós podemos citar distinto, distintos exemplos, mas os processos revolucionários, principalmente aqui na América Latina, essa solidariedade internacional, inclusive, gente que foi lutar lá, né, lutar diretamente, é uma das grandes forças desse internacionalismo Socialista, comunista, é uma, é uma das grandes armas, digamos assim, que os trabalhadores que lutam né, contra a opressão possuem ainda hoje. Né? E é algo a ser resgatado sempre. Memorada. Piva, na sua dissertação você é, fala sobre o internacionalismo petista como a vocação latino-americana. Como se deu essa aproximação do PT com a esquerda da América Latina? Sim. Sabemos que, que, que essa questão foi uma questão que ocupa muito um debate dentro do partido. Em que contexto esse debate se deu e quais são os seus elementos principais? Olha, esse debate é, ele aconteceu num contexto também de questionamento é, da própria União Soviética. Então, como eu dizia é, anteriormente, é, correntes dentro do partido se degladiavam um pouco em relação a qual narrativa ou qual postura, na verdade, o partido, do ponto de vista do internacionalismo, deveria é, aderir. É, e acredito que acabou aderindo, de uma certa forma ou de outra, a todos os aspectos, aspectos que, é, de certa forma, expressavam é, um socialismo democrático, um socialismo é, comprometido, um socialismo internacionalista. Então, é, embora na época se é, ocorreram assim debates homéricos, né? Eu lembro de reuniões onde se discutia muito se tinha que se apoiar os movimentos revolucionários da América Central, particularmente, ou o Solidariedade na Polônia. Na verdade, é, a gente fazia um debate que só engrandecia o PT. Um né? debate aquecido. Exatamente, aquecido e que engrandecia na medida que não, não se perdia ali o foco principal, que era é, construir um partido dos trabalhadores com uma vocação internacionalista e dentro dessa vocação internacionalista a opção é, pela América Latina. Por quê? Porque do ponto de vista até estratégico, territorial, tinha uma proximidade e uma necessidade dessa articulação. É, eu lembro que quando eu fui é, enviado como representante do PT junto à Frente Sandinista, é, é, era muito interessante esse diálogo porque os sandinistas queriam entender é, o que, que era o Partido dos Trabalhadores, que com uma figura como Lula aparecia com tanta força e ainda num período ditatorial aqui na, no Brasil, né? E quando a gente é, falava é, sobre a origem do PT, sobre como funcionava, é, a admiração mais crescia entre os sandinistas. Por quê? Porque os pontos em comum eram muitos, mesmo que anteriormente os contatos eram escassos, ou seja, é, não havia um contato é, é, formal Sim. antes da, da, da ascensão dos sandinistas ao poder, é, entre o PT e a Frente Sandinista. Então, é como se fosse um, um amor à primeira vista que foi é, transcorrendo assim, de um jeito muito, muito interessante e orgânico, porque não era só é, uma coisa de manifesto, de denúncia contra a agressão imperialista, que naquele momento já cobrava muitas vítimas, né? É, mas era uma coisa, de fato, muito, muito concreta. E eu costumo dizer o seguinte, né? o melhor de toda a experiência, e no caso mais individual, o melhor de toda a minha experiência individual é poder estar vivo para contar essa história para vocês. Porque viver uma guerra não é viver uma trivialidade, a gente aqui vive muito a violência, sem dúvida, do, do dia a dia, é uma guerra civil não declarada. Mas quando você tem uma guerra, é uma guerra política de um país pequeno contra a maior potência militar do, do, do planeta, não é uma coisa fácil, porque é, você está. Estamos aqui conversando hoje. Ah, que legal, trocando ideias e tal. Aí a gente pergunta amanhã, e aí, aí olha, aí, olha, e morreu. Por que morreu? Porque teve um ataque e foi é, um ataque terrorista do imperialismo. Então se perdiam muitas vidas, muitas vidas queridas familiares, amigos, então é, essa, a guerra não, ela trouxe para a Nicarágua é, um prejuízo imenso do ponto de vista econômico, porque não se tratava de simplesmente, ah, então vamos investir mais em saúde, educação, não, você tinha uma necessidade militar, você tinha que se defender militarmente de uma agressão externa. Então, nesse sentido também é importante que a gente reflita sobre como e em que condições as revoluções se dão. Porque a revolução não é um passeio, ah, ganhamos e agora está tudo certo. Não, pelo contrário, revolução implica contra-revolução. Nós aqui no Brasil vivemos isso, ainda que de uma forma é, não declaradamente violenta do ponto de vista armado, mas é uma violência jurídica, midiática, é, é uma contra-revolução que se instala. Então, nesse sentido, estudar as revoluções é muito importante e necessário para todos nós. É uma disputa de narrativa constante, né, Marco? Sem dúvida nenhuma. É uma narrativa, eu, como jornalista, é, é, que também é, tive a oportunidade de, de, de cobrir é, esses eventos na América Central, é, era, era um trabalho é, que constantemente brigava com a narrativa oficial, o mesmo que hoje se dá em relação à Venezuela. Quer dizer, a imprensa distante de uma realidade, querendo impor o seu ponto de vista. E, e eu lá na época, vivendo é, situações é, dramáticas, é, passando essas informações como um contraponto. Então, é, é, é muito difícil, porque você tem uma, uma briga de narrativas que... A solução ou a resposta passa muito pela formação política. Eu, inclusive, escrevi dois livros sobre a Nicarágua. Um deles, por exemplo, eu acho que eu não escreveria de novo, porque também... Não que eu estivesse é, alterando uma realidade, mas a realidade daquela época era uma. Hoje, a gente precisa ver com outros olhos. E isso faz parte de uma dialética revolucionária. Você não pode pegar uma realidade, uma data histórica e dizer, bom, isso aconteceu dessa forma e assim tem que acontecer sempre. Não, você tem que sempre ir reciclando o seu conhecimento e daí que analisar hoje o processo histórico da Nicarágua talvez tenha um peso diferente, até porque os sandinistas estão atualmente no governo novamente, depois de terem passado 16 anos de um governo neoliberal. Mudou o contexto. Né? Mudou o contexto e mudou para eles também, no sentido de que agora é, eles têm que lidar com uma nova realidade. Uma pergunta com relação a essa sua observação. Nós vemos hoje um recontar da história, né? É, essa situação da, das revoluções, o próprio golpe, o, essa disputa com a mídia, ela não é uma situação nova, com elementos diferenciados, mas ela não é uma situação nova. Nesse momento a gente vê também uma negação de uma história. Como que foi isso também no período das revoluções, especialmente nesse caso da Nicarágua, que você é, presenciou, que você experimentou? Eu cito novamente o meu exemplo pessoal. Eu escrevia para o jornal O Estado de São Paulo. Eu era correspondente da Rádio Eldorado, também do Grupo Estado, e era correspondente da Rádio França Internacional. Nunca, embora pareça contraditório, no jornal O Estado de São Paulo ninguém me disse, olha, não escreva disso ou não escreva aquilo. Porém, o que acontecia? O Estado de São Paulo trazia semanalmente um encarte produzido pelo, pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, quer dizer, eu escrevi uma notícia é, situando o que havia acontecido, um massacre, um ataque a uma escola, um posto de saúde, é, as disputas, as invasões, as agressões, e no mesmo jornal havia um encarte de oito páginas pago pelo Departamento de Estado norte-americano com notícias contradizendo a informação que o próprio jornalista do Estado, no caso eu, dizia. Então, essa briga de narrativas, ela é histórica. E daí que é necessário que, que a gente preste muita atenção é, nessa disputa. Porque se a gente entra é, só na manchete, realmente aí fica mais complicado. Né? Por isso eu digo sempre, brinco até com os meus colegas, não confie muito em jornalista, porque jornalista, você tem, tem que ter um pé atrás. Né? É bom a gente sempre ir um pouco além da manchete para que a gente possa... É, perceber melhor o contexto Vamos trabalhar com as diversidades de fontes vamos conhecer também um pouco da história né? Exatamente <risos> E olha, em consonância com essa análise do PIVA né, principalmente com relação a essa vocação é, latino-americana desse internacionalismo petista como foi a atuação do PT nessas experiências de integração da esquerda da América Latina especialmente essa experiência do Foro de São Paulo que você tem participado e contribuído É... é... Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem dois níveis aqui. Tem o nível da integração partidária e tem o nível da integração é, regional entre os países. É, e cito isso porque o PT, na condição de governo, também jogou um papel fundamental nisso. Então isso também é uma experiência da gente avaliar. O, o, o PT, o governo Lula e Dilma depois, e, e a sucessão de governos progressistas da América Latina, possibilitaram construir alguns instrumentos uh, dando um outro caráter ao Mercosul, um, fundando a Unasul, criando a CELAC, que foram experiências de avanço no sentido da integração e que, infelizmente, agora, é, com essa contra da direita na América Latina, estão, estão é, se esvaziando, enfrentando problemas ou, pior, virando instrumentos de políticas mais à direita. Bom, mas essa é a essa é a parte do PT no governo. O PT, enquanto partido, eu diria que ele uh, honrou, dizer, houve aquelas discussões iniciais e, e prevalece uma visão latino-americanista, até porque a própria conjuntura, essa tese do, do, do Piva mostra bem, dizer, a própria conjuntura é, efervescente na América Latina também acabou, acabou transformando isso num fato, né, para além do, dos debates teóricos. É, mas essa, essa, eu diria que a, a, o PT acabou fazendo justiça a esta, a esta vocação e a essa decisão e na década de 90 é, o, grande, o grande fato novo de, é a criação de um fórum de partidos políticos progressistas que se chamou, na verdade a ideia nasce, é, eu diria que ela é caudatária dessa relação de confiança e dessa solidariedade que existia antes mas ela nasce de uma conversa pessoal, novamente entre o Fidel e o Lula, e a ideia de chamar uma reunião de partidos políticos progressistas, chamou Encontro dos Partidos e Organizações Políticas de Esquerda da América Latina e Caribe. Se realizou né, em 1990 no Hotel no Instinto, Hotel Danube, em São Paulo, e por isso, a partir daí, foi chamado de Foro de São Paulo. Inicialmente era uma reunião, não se sabia se aquilo ia arredondar nem na criação de, de alguma coisa superior e, nem, e muito menos na periodicidade dos encontros, embora é, é, a história, de forma muito interessante, tenha mostrado a longevidade dessa iniciativa, e isso é pelos seus próprios méritos, já falo a respeito disso. Mas é muito interessante né, é, pensar qual era o contexto histórico deste encontro. década Era 1990, é um momento de consolidação das políticas neoliberais no continente. Na verdade, a esquerda estava muito enfraquecida em todos os países, exceto Cuba, que seguia resistindo. E seguia resistindo com grandes dificuldades. Na década de 90, como todos sabem, Cuba vai entrar no período especial. É. Bom, não precisa entrar aqui nos detalhes, mas você tem, obviamente, a, com com o fim da União Soviética, o fim das políticas de apoio e o recrudescimento do, do, do do embargo americano. Aliás, o, o, o texto traz alguns documentos mostrando como também o PT vai reagir à Lei Torricelli, que foi uma a lei de aprofundamento da, do, do bloqueio econômico contra Cuba. É, então, vocês imaginem a situação difícil para todos nós naquele momento na América Latina e Caribe. E a ideia, portanto, era, é, era criar um movimento de resistência contra as políticas neoliberais. E é muito interessante pensar que, uh, um parênteses, quem tiver curiosidade em conhecer essa história, né, porque a gente, obviamente, quando conta assim, tá, passando por cima de vários debates internos, divergências, momentos em que se pensou que o fórum ia acabar, mas, mas ele, ele, ele demonstrou uma resiliência, uma capacidade de sobrevida muito grande. Mas quem tiver curiosidade em conhecer, a própria Fundação Perseu Abramo publicou um livro do Roberto Regalado, é, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é a história do Fórum de São Paulo, imagino que tenha no site disponível, quem tiver curiosidade, porque tem ali os relatos um, encontro a encontro. Mas, em suma, é, é muito interessante como o fórum, passando por todas essas fases, é capaz de realmente organizar a resistência é, latino-americanista, melhor, latino-americanista contra o neoliberalismo, de tal maneira que a gente entra no, na, nos anos 2000 com uma quantidade impressionante de governos na América Latina e Caribe de partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Aliás, o Piva disse né, que a direita gosta de transformar o Foro de São Paulo no, no anticristo político e chegam a dizer que ele é ela é uma organização comunista que quer dominar todos os espaços políticos todos os países latino-americanos e na verdade é o grande feito do Foro de São Paulo foi unir no, sob uma mesma organização partidos muito distintos desde alguns partidos comunistas mais radicais mais ortodoxos até partidos sociais-democratas de um estirpe muito muito moderada muito moderada então a grande, a, a, a grande sacada do Foro de São Paulo está registrada na sua consigna máxima, que é unidade em la diversidade. Quer dizer, foi unificar a esquerda com todos os seus matizes sob uma mesma organização. Né? Eu acho que essa é a sua potência. Evidentemente, o Fórum se defronta agora com a, a, essa contraofensiva da direita, com a perda de vários governos, mas vários outros seguem, é, seguem à frente dos seus países. E o fórum está tão vivo, aliás, o próximo é, encontro, ainda não tem data definida, mas será em Havana, né, para retomarmos ao tema de Cuba. E só para não dizer que não falei das flores, eu falei um pouco aqui sobre os processos, os governos progressistas, de partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, a Frente Sadinista, o Partido Comunista Cubano. Então, eu queria também fazer uma outra propaganda, porque a Fundação <risos> é, lançou, ano passado, uma coleção que se chama Nossa América Nuestra, justamente tratando dos países que possuem governos progressistas, ou que possuíram, né, então, é, eu estou com aqui o exemplar de Cuba, né? já, que, já que Cuba éramos um os nossos temas, mas nós temos, é, nós temos um, Chile, já publicado Chile, Uruguai, vou correr o risco, não vou lembrar todos, né, Chile, Uruguai, um, bom, eu não vou, se eu citar alguns, eu vou esquecer outros, não importa. Acho que nós já temos uns seis, Equador, nós temos uns seis publicados e outros no prelo, em vias de publicação, então também é uma coleção importante para quem quiser conhecer melhor a experiência, mas tudo isso para dizer que o foro... De, e a pergunta, qual é o papel do PT? Fundamental, não só porque a ideia nasce dessa conversa, mas o PT esteve desde o começo em todos os órgãos diretivos do foro. Todos os órgãos diretivos do foro. Desde o primeiro, que era uma comissão organizadora, que depois passa a ser um um comitê é, é, dirigente, que depois vira o um grupo de trabalho e, finalmente, quando se decide pela constituição da Secretaria Executiva, é o PT que a ocupa. Por quê? Porque justamente se é, se reconhecia no PT essa autoridade no sentido de que ele era esse partido que dialogava com toda essa esquerda, que tem a ver com a focação internacionalista. Ela não só era internacionalista, como desde o começo ela era plural. Então, o PT tem relação com os partidos comunistas mais radicais, né? e também com os trotskistas, né? mas também com os partidos social-democratas. Então, o PT, eh, esse conjunto de partidos reconhece de alguma maneira essa essa autoridade no sentido política do PT, essa credibilidade política do PT para de alguma maneira ser um dos principais partidos condutores desse processo que é um processo tão rico e importante. Sim, e também Lembrando que os nossos livros estão disponíveis na página da Fundação. Você que nos assiste, que queira fazer o download, está disponível na sessão de coleções. Você pode entrar e conhecer parte do nosso acervo, que está disponível gratuito para o download. Também a revista está disponível na página do Centro Sérgio Buarque de Holanda, também hospedada no nosso site. Tá? É, vamos caminhando para o final da nossa entrevista. É muito muito bom ouvirmos a respeito desse desse relato histórico, e de seus desdobramentos e dando continuidade aos, aos projetos da Fundação, esse ano nós lançamos o projeto Brasil que o Povo Quer. né? O projeto é composto de três grandes atividades, três grandes eixos de atuação, que o primeiro é a plataforma digital de participação online, né? está disponível no brasilqueopovoquer.org.br, com seis conversas é, nesse momento que estão lançadas, que são os temas desde a fome, a censura, a questão das drogas no Brasil, trabalho e renda. Né? Além disso, está sendo feito também um estudo a respeito de sete eixos que versam sobre as diversas temáticas é, que envolvem o, o nosso país e a construção programática do Partido dos Trabalhadores e também a produção do diagnóstico pelos Estados. Cada Estado, numa parceria do Diretório Nacional da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula e dos Diretórios Estaduais, estão produzindo um diagnóstico acerca da realidade econômica, política, social e cultural dos Estados. Então, esse projeto, ele tem um dos eixos né? Ioli pode falar para a gente também a respeito disso, e um dos eixos é a questão da ordem mundial, da soberania e a defesa da nação. Né? Então, para contribuir um pouco com essa, com essa discussão, nós também gostaríamos de ouvir a sua opinião, Piva, e também da Ioli, a respeito do nacionalismo e internacionalismo na esquerda. Você quer começar? Ah, posso começar. É, esse é um tema muito interessante, inclusive eu, eu na minha dissertação na minha tese de doutorado, que já já é velhinha, de 2004, é, eu abordei bastante este tema, é, porque eu sou geógrafa de formação, né, a partir do debate territorial. Mas essa é uma discussão importante porque é, a, a esquerda sempre teve uma relação contraditória com essas duas temáticas, o nacional e o internacional. É, se, se nós pensarmos... Que, a é, esquerda, a tradição marxista, quer dizer, os, os primeiros estudos de Marx, primeiros, as primeiras, os primeiros trabalhos marxistas apontavam que a construção do Estado Nacional, tal qual conhecemos, é um produto da modernidade, da modernização capitalista, certo? Então, é, os Estados Nacionais, eles se conformam, tal qual conhecemos, no processo de modernização capitalista e eles são funcionais ao capitalismo. Então, todo o debate que existia ainda no final do século XIX era, o debate inicial era que o nacional, o estado nacional, era um estado burguês e era uma forma de dominação burguesa, era uma forma como se manifestava a dominação burguesa. Um Logo, burguesia. a classe trabalhadora devia se contrapor a isso, se pensando internacionalmente. Então, nós não somos é, cidadãos de uma nação, porque ao, ao nos restringirmos à cidadania da nação, nós, na verdade, estamos nos tornando súditos né, de uma burguesia, estamos nos subordinando a esta burguesia. E, portanto, é a nossa vocação internacionalista, contra qualquer pensamento nacionalista, nós devemos contrapor o nosso nacionalismo enquanto classe trabalhadora. Bom, isso vai gerar uma série de episódios, não vou aqui citar a ruptura ali da social-democracia quando uh, alemã, quando sociais-democratas alemães vão votar os créditos de guerra contra a orientação da Internacional, porque Internacional, como o próprio nome indica, o nosso trabalhador, a, guerra não, a guerra é uma guerra entre burgueses, nós não temos nada a ver com isso, bom, enfim. Só que essa, essa lógica ela vai ser contraditada, questionada pela própria, pelas próprias lutas sociais. Porque é, as nações oprimidas... E aí, quando nós falamos em nações oprimidas, nós falamos em povos, nós falamos em estados, em, em, em países, né? E a gente precisaria... mas em países, as, as, nações, a, a, as nações oprimidas, e oprimidas principalmente pelo sistema colonial e pelo imperialismo, é, nessas, nessas nações, as lutas nacionalistas e as lutas contra, as lutas dos trabalhadores e a luta contra a opressão capitalista, elas vão se misturar profundamente, e faz todo sentido. E isso já vai acontecer no final do século XIX, começo do século XX. Então, os próprios marxistas vão começar a rever isso. Quem tiver interesse, tem um texto do Hobsbawm que é ótimo, que ele fala nacionalismo e marxismo. Então, os próprios marxistas vão começar e vão chegar a uma fórmula que é, bom, o nacionalismo em si não pode ser avaliado. Ele, Você tem que pensar se ele está é, contribuindo para o avanço da luta dos trabalhadores ou se ele está servindo... E, obviamente, há vários nacionalismos, né? Você tem o nacionalismo é, fascista e, e tem as lutas. E tem, de outra parte, as lutas por independência nacional, as lutas que ocorreram no século XX, as lutas na África, as lutas anticoloniais, que foram fantásticas e que foram um instrumento a partir do qual é, a esquerda pode, inclusive, organizar aquele povo. Bom, então, você tem uma tensão entre... A ideia do nacionalismo e a ideia do internacionalismo é uma tensão constante, porque o próprio capital tem um problema também. Os estados nacionais continuam sendo funcionais ao capitalismo, mas o capitalismo tem uma tendência cada vez mais internacionalizante. Então, na verdade, a grande, eu acho que o grande debate hoje, e é o debate que tem se traduzido, por exemplo, nesse eixo, é que não existe isso em absoluto. A, soberania, a luta pela soberania nacional pode e deve estar associada à luta pela soberania popular. E no caso de nações que, que são da periferia do sistema, a luta nacionalista, a luta pela soberania nacional, que tem que ser pensada como soberania popular, ela é fundamental. Basta ver o que está acontecendo no Brasil hoje, com isso eu encerro. É, uma, uma, das, uma das diretrizes desse governo golpista é, para usar uma expressão, é vender o Brasil. É? É vender o Brasil. Então está tudo articulado, quer dizer, tornar o Brasil presa fácil e local de, de lucro fácil para, para o capital transnacional. Então, é evidente e está vinculado a isso, a discussão sobre reforma previdenciária, a discussão sobre reforma trabalhista, faz tudo parte de um projeto só. Então, neste caso, defender a soberania nacional é defender os direitos dos trabalhadores, dizer, não é uma coisa contraditória. Isso significa que nós deixamos assim, internacionalistas? Não. Todos esses, aliás, essa experiência da América Latina foi isso, né? Em todos esses países em que a esquerda governou ou ainda governa a América Latina, esses dois temas tiveram muito presentes. A soberania nacional, por, por exemplo, no caso da Bolívia, estou vendo aqui o Evo, a recuperação da riqueza nacional, a recuperação do, do, do plurinacionalismo, mas ao mesmo tempo, né, territorializando como país e é, vinculada à profunda solidariedade internacional. Então eu acho que esses dois temas hoje podem e devem ser articulados por uma esquerda. Para a esquerda, né? é assim que eu vejo. Uma agenda progressista, né? não agenda dá para a gente pensar mais num capitalismo ou em suas consequências restritas ao Então, a luta nacional deve e pode ser combinada com a, luta, com a luta dos trabalhadores, sem que isso seja chauvinista, sem que isso, e com um profundo internacionalismo classista. É, eu acrescentaria é, que, numa definição mais clássica de nação, ela é composta por território, língua e moeda. Se a gente pegar o caso do Brasil, território vendido, língua suja, atrapalhada e uma moeda fraca, subordinada a esse contexto internacional financeiro. Então, esta questão de debater o nacionalismo e o internacionalismo me parece uma questão central para a gente também saber qual é o projeto que nós queremos para o futuro. A soberania nacional nesse sentido e a defesa da nação, principalmente, ela se coloca como uma questão central. A defesa da nação significa o quê? Se defender apenas do ponto de vista das fronteiras, colocar maior patrulhamento contra o tráfico de armas ou de drogas? Sim, isso é um ponto importante, mas ele não define o que é a questão da defesa da nação enquanto a sua é, territorialidade quanto à sua soberania de moeda e quanto à sua soberania, inclusive, cultural. Então, nesse sentido, é que eu acho que a, o internacionalismo passa hoje é, por um momento onde, é, contraditoriamente, a gente pode achar que é um retrocesso, a gente está um pouco na defensiva, mas ele, mais do que nunca, é necessário. Porque, para se repensar hoje uma nação como o Brasil, a gente vai ter que repensar também para onde caminha o mundo. E nesse sentido é que é, eu acredito, espero, é, que o PT é, mantenha a sua tradição histórica de um internacionalismo militante, de uma postura altiva do ponto de vista das relações internacionais e de voltar a ser o que num passado recente foi, que é um, um, uma presença importante no cenário geopolítico internacional. Estamos encerrando, né, nessa fase já final da nossa entrevista. Gostaríamos de ouvir suas considerações finais, e Iole e Piva, desde já, agradecendo a presença de vocês, a participação, tanto do ponto de vista da produção e também do, né, nesse momento de diálogo de um tema tão contemporâneo, com tantos desdobramentos na nossa agenda. É, especialmente naquilo que refere ao desmonte do Estado. Então, esse é o momento também dessas considerações finais, alguma algum assunto que está na nossa revista, ou a partir da experiência de vocês também, que vocês queiram é, abordar. Fiquem à vontade. Olha, começando então, é, eu acho que a história é, é, é um processo permanente. A nossa história pessoal, ela tem um começo, meio e fim. Agora, a história como tal, ela é um processo permanente que traz a contribuição de muita gente, de muitas particularidades e de muitas circunstâncias. A história não é uma revolução dada aqui e depois de 100 anos tem que ser do mesmo jeito. Então eu insisto que é importante essa contribuição da Fundação Perseu Abramo, da Revista Perseu, em trazer esse tema da revolução e cultura porque são, são duas coisas muito ligadas, porque é isso que nos dá a condição de refletir permanentemente sobre os rumos que a gente quer adquirir. E nesse sentido, eu não sou um cientista político, eu sou um contador de histórias, né, como jornalista, mas eu acredito que assim, experiências pessoais e experiências coletivas, elas têm uma condição de profundidade muito interessante, né? E eu aqui recordo Dom Paulo Evaristo Armes, é, que recém completou um ano da sua morte. Dom Paulo Evaristo Armes, durante os quatro anos que eu morei na Nicarágua, mensalmente ele me mandava um cartão postal. E ele me mandava um cartão postal assinado e dizia, Marco, nunca perca a esperança. Ele só dizia isso, mas isso era suficiente para que eu nunca perdesse a esperança. Então nesse sentido eu quero deixar aqui como consideração final uma palavra: a esperança sempre. Nossa, bonito. É, aqui nós, como consideração final, aqui nós falamos várias vezes em narrativa, né? Narrativa na verdade é um nome moderninho que a gente dá para esse olhar e essa leitura da história. Né? E nesse sentido eu acho fundamental o trabalho que a revista Perseu faz, acho fundamental a gente estar aqui debatendo esse tema pincelando algumas questões é, nesse sentido de estimular as pessoas a conhecer essa história a história mais recente e a história é, mais, mais antiga né? porque a história não se repete, é verdade mas há aprendizado com a história há aprendizado com a história e há é uma narrativa, aí para usar o um nome moderninho, por exemplo, nas palavras que o Piva acabou de. Com, com, com as quais o Piva acabou de nos brindar aqui, que são muito ricas para nós entendermos o que é, que foram esses processos, o quanto, o quanto as pessoas se dedicaram a esses processos e que várias das nossas conquistas atuais têm a ver com esses processos de luta, várias delas, direta ou indiretamente. Quer dizer, Uh, não, é, não é maluco imaginar que um, o que nós conquistamos aqui no Brasil são ecos de uma maneira ou de outra da luta dos cubanos, da luta dos nicaragüenses, da luta de tantos outros, da Revolução uh, Russa, por exemplo. Então, é, conhecer a história, conhecer esta, entre aspas, narrativa é fundamental. Primeiro para a gente entender que se nós vivemos como vivemos hoje, isso é resultado desta luta heróica de muitos ao longo da história. E, uh, para me filiar aqui a, a, a, ao que disse também o Piva, ao final, e eu acho que é isso que nos dá esperança. Quer dizer, não é a esperança de que as coisas vão mudar, não é a esperança de quem espera, mas é a esperança de quem olha para trás e vê quantos lutaram e quanto a gente conquistou e sabe que nós podemos seguir lutando e conquistar ainda mais. Muito obrigada pela presença. E você que nos assiste, também queremos convidar... Para continuar conosco, conhecendo o site da Fundação Perseu Abramo, o site contém as colunas né, a respeito de diversos temas, da política, da economia, da questão internacional. Visite também a nossa página do Centro Sérgio guarque de Holanda e conhecer mais um pouco da revista Perseu. Essa atividade hoje é motivada, como dissemos, dissemos no início, pelo volume 14, que trata a questão da, do dossiê Revolução e Cultura, esse tema que é tão é, importante na nossa agenda política e lembrando que a revista ela é, é composta né, pelo dossiê que contém esse conjunto de artigos, também por, pelo caderno de documentos, que são os documentos históricos do Partido dos Trabalhadores, nessa versão trouxemos né, é, de maneira especial essa temática que está relacionada com a Revolução e Cultura, que é a questão da Nicarágua e outros documentos. Você pode também conhecer mais em breve do, nossos documentos através da nossa base de dados, Está no forno, daqui a pouquinho estaremos subindo a digitalização dos nossos jornais. E, especialmente nessa edição, nós trazemos três órgãos de circulação nacional do Partido dos Trabalhadores, né? que é o Boletim Nacional do PT, o Jornal do PT, o Jornal dos Trabalhadores e o PT Nacional, que tem um, um período aí de 1980 até os anos de 2000. Então conheça um pouco mais dessa história através dos cadernos de documentos, dos quais estão esses materiais que nós mencionamos. Também o caderno de fotos, Relacionado à temática, né? tem essa questão da Nicarágua, uma revolução derrotada, como demonstramos, né? do, do Marco Piva, e outros, e outros temas também. A Carta Fidel, mencionada pela Ioli, um, também muito interessante de ler, e os artigos né? do PC, do B, A Travessia do Comunismo entre a Orxia e a Revisão repositório e a resenha que também está publicada nessa edição. Fica o nosso convite para conhecer mais da revista, conhecer mais o material que está disponível da nossa base de dados, em breve o, o, a nova edição versão Sobre Outro Tema. Lá também você pode encontrar os exemplares anteriores que também, que também estão disponíveis. Além disso, o nosso convite para conhecer a plataforma que quer.org.br esse espaço de debate, de construção também dessa narrativa. Como eu disse, esse programa que integra esse debate online, essa plataforma de participação digital e também a participação nos estados, através dos debates, das rodas de conversa, dos seminários e fóruns, que estão acontecendo em todo o Brasil. Lá também você encontra a agenda de debate no seu estado. Né, e, a, e os outros documentos que estão sendo produzidos em breve estarão disponíveis. Um último convite também é para esse ano, né, o tema da nossa revista Revolução e Cultura, como comentamos, está muito relacionado ao centenário da Revolução Russa. Então, na próxima sexta também estará sendo publicado uma resenha do livro Nós que Amamos a Revolução, do Américo Antunes, é um, um livro também muito interessante que traz, esse, traz essa temática uma, com uma outra abordagem, com uma abordagem mais literária, com uma narrativa, literalmente, né, no sentido posto pela é. literatura diferenciada, o que não isenta de uma reflexão a respeito dessas teias e dessas relações. Então fica o nosso convite. Com isso, encerramos esse ano né, que tratamos do, da, da, da temática da Revolução Russa. Muito obrigada. Pela, por nos assistir e por acompanhar também o trabalho da Fundação e até a próxima.